Felinhos, together, eu antecipei, realmente, tem um outro análise de quedas para mandar, tem ainda o do motorismo, mas a galera me encheu aqui com esse vídeo, várias vezes, é, na verdade, não é encheu de, de encher o saco, mas encheu de mandar no direct, no e-mail, etc. Então eu falei, pô, vamos fazer, mandei uma mensagem pro motoca, falei, motoca, ele enche com o e eu falei, então tá bom, e agora a gente vai analisar aqui, exatamente, o que aconteceu, e óbvio, se tá travado assim e você não deu pause, é porque sua máquina tá travando, então a HFW Informática vai resolver isso agora, entre contato, tá aqui embaixo, tudo, site, telefone, bonitinho. Ó, oh, eu vou deixar também recomendado aqui, os dois de escolher, porque eu já fiz mais, tá, então um de amortizador de direção, que eu não tinha nem cabelo no saco ainda, e um outro que tem um, um ano, mais ou menos, que era da, da Elvira, de, de relação a desnível, que fazer em cima da moto. E dentro desse vídeo aqui, eu quero fazer um compiladão de dicas, para que vocês façam com ele, tipo a pandemia, espalhem muito, é global, nível global eu quero, porque vai ajudar, a salvar, porque o motoca não foi nem o primeiro, não vai ser o último, e chimada acontece, então você precisa saber o que fazer, para não ter uma queda tá bom bom é... o que eu faço aqui eu falo a primeira dica analis... não vamos analisar então né então vamos lá dá um, dá um, dá um play aqui tá sem som né? é isso o que que você fez que tá sem som você tirou o som o que que aconteceu vamos ver agora, agora sim vamos lá tira a seta do meio desgraça Primeira coisa, filhos, nessa velocidade aqui, qualquer Big Trail, Shima. Eu tive um cara que uma vez entrou em contato comigo, é, ele tinha uma Versus Grand Tour, eu andei na Versys, e ele falou, pô, acima de 160, a Moto tinha pra caramba, o que, que eu faço? E eu falei, ó, oh, tenta dar uma murchadinha no pneu dianteiro pra deixar ele mais no chão, deixar ele abraçar um pouco mais, porque a calibragem original... Provavelmente essa moto queria deve ser 36,42, e você, se você pegar a Tiger é, 1200, já é 32,39. Sim, existe uma diferença de pneu, tanto é que até mesmo a, a Tiger 900 já aumentou um pouco a questão do, da área de bandagem, é 190, esse aqui é o 90,90 90, original, então isso também ajuda bastante a diminuir, mas mesmo assim, a calibragem original do manual, se você pegar velocidades acima de 160, ela vai estimar torna a moto rápida, é necessário que ela seja um pouco mais cheia, porque como suspensão pessoas tem muito curso, é uma moto muito alta, então uma calibragem, pneu mais é, cheinho, vai fazer com que ela fatie mais para um lado e para o outro, e ao mesmo tempo se torne mais econômica e mantém um pouco o formato do pneu, porque eles, como Big Trail você só vai andar em linha reta, então ele vai ficar quadrado muito mais rápido, certo? Então um pneu mais cheio evita ficar quadrado mais rápido, mais econômica, mais agilidade, tal, tal, tal. Só que muito, muito cheio, e se você vai andar assim, vai chimar, tá? Qualquer big trail, chima. Por quê? Felhos, por quê? Suspensão com curso gigantesco, a moto é alta, bolha, etc. Um espaço enorme aqui de, de passagem de vento. Então é normal que a frente flutue porque ela foi projetada para ser confortável e encarar tudo. Só que quando a moto é projetada para ser confortável em cara tudo, ela não é específico para uma coisa, por exemplo, top speed, e velocidade máxima. Isso a gente deixa para as esportivas, né? Aí você tem uh, a 675, tem a 765, tô falando de Triumph, porque aqui é uma Triumph. Se você vai, você tem a ZX10, tem a Panigali, tem a S1000, tem a CBR, tem, enfim, tem todas que são esportivas. Então essas são para velocidades acima de 200 e a moto vai ficar quieta, tá? É, nesse caso aqui não é uma moto para isso, beleza? Que que é essa, que que, que, que é esse motorzão? É o seguinte, pô, eu quero andar luxo, cruzeiro 140, 150, você vê que as nossas estradas são 120, então 120, você vai andar com ela desligada deliciosamente, mas pô, tô carregado, é, garupa, tal, quero dar uma passada, um caminhão, pô, uma situação, pá, é aquele rrr, e vai. Então é o conforto do motorzão para você, não uma dessas anda é, cruzeiro 160 Tranquilo, acima disso vai chimar A moto que menos ximou pra mim De todos os testes que eu fiz de Big Trail Foi a Ducati Multistrada V4S Ali, é bem no chão mesmo A frente, xima quase nada Vai começar a fazer alguma coisinha acima de 200 tá Porque é o que eu te falei O é, projeto Uma roda é, Ou um aro, um aro 19 na dianteira Enfim, aros maiores Tem essa, essa pretensão De chimar, beleza? E o pneu também ele é mais fino e tem uma outra coisa também que acontece no pneu, que é o que? Sucos vários e muitas vezes você ser até um pneu diagonal, tá? Então a, o, o espaço de contato da borracha diminui com vários sucos, então é, é, ela vai estimar de natureza, beleza? Muito bem. Ah, e o que, que eu faço? Põe o um amortecedor de direção? Já vou entrar nesse detalhe também. Ou eu vou analisar o vídeo, é que eu, tô, é que eu tenho tanta coisa para falar, que você tá ligado, né? Mas vamos lá. O amortecedor de direção é o seguinte, filhos. Você coloca ele para evitar chimadas indesejáveis. Não é para eliminar todas as chimadas. E é isso um erro da galera. Coloca lá, trava tudo e morre também. Aí você tem que fazer bíceps, tríceps, supino. Para fazer a moto mudar de trajetória. não é isso. Porque na concepção, na fabricação, na engenharia. A moto tem que fazer isso. Ela torce, ela chacoalha, ela chima. A balança trabalha. É normal, o chassi esquenta. Então isso... Vai acontecer. O descarrilhar e voltar ao normal, vai acontecer. Só que se você não gosta, você coloca o amortecedor. Para algumas que seriam mínimas, não acontecer e você fica mais seguro. Só que, mesmo assim, com o amortecedor, se você não ficar atento, você vai para o chão igual. Porque se você der tudo, não vai chamar e já vai puxando uma vez só vai ficar pesada para entrar, você não consegue fazer contra tristeza, você não consegue fazer peso você não consegue fazer nada, você não consegue fazer pêndulo -pê divertido, já era para você. Então, eu, por exemplo, eu tenho um amortecedor de direção nas minhas motos. São 20 cliques, eu uso no 10, no máximo, quando eu tô racing. Tem 10 cliques, eu uso no 5. Se você tem uma moto pequena, eu nem recomendo. Se você colocar um amortecedor de direção na moto pequena, você só vai colocar, não vai nem dar clique. Não tem nem força para chamar assim. Então, o amortecedor de direção ele é para evitar um pouco, não para eliminar total, então galera, ah, põe a morte, porque daí fica aquela coisa, né? põe uma audição de direção, é, ABS inteligente da entrada de curva, controle de tração, seu Deus, seu cara, então daqui a pouco você não precisa mais ter a moto, irmão, você só senta na cama, põe um óculos 3D, alguém entra lá para você e pilota, já que você tem que depender de tudo para entender o que está acontecendo, ao invés de aprender e não errar, e eu estou ensinando você a aprender e não errar, porque não importa a tecnologia que seja colocada, você precisa entender algumas coisas que acontecem na motocicleta. A moto, diferente do carro, não aceita alguns erros ou que você simplesmente sente e ande. Você precisa entender um pouco. Bom, é, vamos lá. Então, amor, de direção, já passamos aí, já expliquei. Se você quer mais detalhar, tenho, esse vídeo está indicado aqui embaixo. Primeira coisa aqui, ó, no rolê inteiro, no rolê inteiro que eu assisti esse vídeo, é, existe uma atração fatal pelas tartarugas, eu não sei o que acontece, mas isso é, é não só o motoca, mas todo mundo, que é aquelas cortadas de faixa, duas, três, mas aqui é, são 17 minutos de vídeo, pelo menos 15 eles andam em cima das tartarugas, eu é o, é o tempo inteiro aqui em cima da faixa, aqui com as tartaruguinhas, aqui assim ó, tal... Com um pneu que já desce espessura em cima das tartaruguinhas, né? Essa mesma tartaruguinha que eu falo do Super Corsa, se você passar por cima dela muito quente e tal, vai estourar porque não aguenta. Então fica aqui ó, sambando a tartaruguinha o tempo todo e já dá alguma coisinha. Mas é nóis, então de e vai. Samba, vem nenê, vamos aqui, porque não dá pra ficar na faixa, tem que ficar em cima da, da, da, da, da pontilhadinha. Então... Primeira cagada já é ficar com a moto em cima de tartaruguinha. Com qualquer pneu e qualquer situação. Não é pra ficar cortando faixa ficar em cima de tartaruguinha. Fica numa faixa só. Eu já falei, perdeu o teu guedinha. Vamos lá. Bom, outra coisa. Aí você vem. 198, tranquilo. Dá aquela inclinada e já passa na primeira tartaruga. E aí, ela já tá aqui, ó. Hum, delícia. Por quê? Você também tá sentado igual um morro aqui atrás, ó. Ó. Porque a triosola, se você vai dar uma, uma pegada um pouco mais, não sei o quê, você tem que projetar o tronco para frente e trabalhar o ângulo aqui, ó. Você tem que ficar... Esse ângulo tem que acontecer, que é mais ou menos semelhante quando você vai pra terra. Se você ficar só aqui, sofazão, encaixadão aqui, ó, ó, já tem aquela pesola na traseira. De repente você monta uns baús e tal, garupa, já faz mais aqui ainda, ó. Ela já vem assim, ó. Você já vem num low rider, e aí você, entendeu? Então, pô, vou dar, um, vou dar um grifinho, projeta o tronco pra frente, ó, aqui ó, e vai. Bom, aí já passa numa tartaruga, aí começa a tremedeira, aí, aí papai já solta o acelerador. Aí assim ó, você tá acelerando, 60% do peso tá aqui, 40% tá aqui. Começou a ficar instável aqui na frente, aí papai. Aí você guarda o acelerador, você transfere toda a massa pra dianteira que já tava podre, porca. O que, que vai acontecer, filho? Aí papai, ó, aí vem. Aí você passa em dois níveis, ó. Bum-bum. Pra já completar. Ó, toma mais um. E aí já era. Aí você vem diminuindo tudo e vira até jogar de novo, ó. É papai. A sorte, motoca. cara. comecei a fazer quatro exercícios secretos em Não é só um tombo, tem que fazer da limonada do limão, caraca. Fica com o vídeo aí. Acho que você já viu o vídeo, né? Mas fica com o vídeo. Ai, papai. Tá balançando pra caralho. Nossa, nossa, nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus. Ai. Então, filhos, é o seguinte, ó. Presta atenção. Você tá acelerando, certo? Grifo exótico. Passa... Muda de trajetória. Pega já uma pequena tartaruguinha, toma na segunda, aí ela já começa a ficar mais instável. Você tá dando grifo, tá mais instável ainda, ela aumenta isso. Vem dois desníveis de junção de asfalto, ou uma clive de, de uma situação de, de obra e tal, você passa por ele, com ela já de lado estimando e guardando tudo. Não tem como você se salvar. Então o que você tem que fazer numa situação dessa? Primeira coisa, manter o acelerador mantém, aqui ó, ficou ruim, oh, mantém ele, você pode tirar a mão do acelerador? Você pode tirar o mínimo possível, então eu já até fiz uns exemplos assim, você tipo, tá aqui acelerando, você tá aqui, certo? Putz, ficou meio estranho, você vai fazer isso aqui ó, aí você fala, nossa, nem vindo do celular, não, mas você sabe que você voltou um pouquinho, isso aqui assim ó, já era, isso aqui você ainda pode fazer, apagar a moto ou tipo voltar tudo e tentar, e tentar segurar, não vai dar certo, Estava instável, você jogou a massa pra frente e já era. Por quê, filhos? Quando estamos acelerando, quem está levando é a traseira. Então não importa o que esteja acontecendo com a dianteira, a traseira é que leva. Se você guarda, você acabou pra você. Pô, você vai andar, né? quando a gente fez na, o... na Chapada dos Guimarães, a gente pegou um trecho de areia, todo mundo tomou um rola. Eu também tomei, tomei um que eu achei que ia passar, cara, na areia você vem com ela assim, ó. Você nem pode olhar. Você vem assim, ó. Mas você tá com a atração aqui, ó. Por isso que até se tira um controle de tração. Porque o controle de tração vai fazer o quê? Ela atuar e apagar. Aí se ela atua e apaga, ela joga pra dianteira. Já tá assim, ó. Já era. Então você vem aqui, ó. Você fala, ah, nós. Que luxo, velho. Sem problema. Então não pode. Não pode deixar o visual te ferrar, entendeu? Começou a chamar, irmão? Já era. Mas o que você pode fazer é se precaver na situação. Pô, tartaruga, não passa. Viu um desnível. Putz, dá uma aliviada no acelerador e dá uma levantadinha na moto, que esse é outro vídeo que eu deixei aqui embaixo. Tem uma lá em Romero. Levanta um pouquinho da moto, passa no desnível de pé, que é aquela hora você deixa só a suspensão trabalhar, já era. Mesmo no Matreio, pode levantar um pouquinho, projeta um pouco o corpo pra frente, passou, acabou, já era. Volta, retoma, acelerar e, e, e vai embora. Não precisa passar no grifo. Mesmo quando a gente vê o S.D. man lá o carro Park tem um, no BSB, tem um zonboard de corrida. Que eu acho do caraco, que é onde eu fico tirando minhas ideias de fazer um on-board. Cara, mesmo quando eles passam lá, existe uma guardada de acelerador. Não passa no Ê, tá ligado? Porque senão você vai um backflip. Então existe um mmm e já era, entendeu? Então isso você tem que fazer, porque por mais que... Pô, a de direção, curso longo, lá, lá, lá Cara, desnível é chutado, dependendo de como você vem, uma coisa é abaixo de 100km por hora, outra coisa é então entendeu? E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês também, que é o seguinte, ó. Esse vídeo meu, vamos, estamos falando de triumph, vamos de Triumph, Ele tem uns 200 anos, a volta no, dentro do tempo. É velho, velho. É velho a O é que aqui que não mostra para mim? Mas eram 6 28, mais ou menos. Vamos aqui. Lembra dessa Tucson? Ó, eu venho aqui, certo? Eu evito a tartaruga, parece que não, mas eu evito. E aí eu vou fazer uma besteira que é acelerar e vir nesse espaço que tá morto. Tem um puta de um buraco lá, se liga. Ó. Só que um momento, filho, eu guardo o acelerador. Já era, passou, vai que vai. Ó. Acabou. Já era. Bom, filhos. É isso. Então, eu deixei exclusivo do motoca porque vocês pediram uma atenção aqui. E o que aconteceu foi uma mistura de coisas. O amortecedor de direção ajuda? Demais. Seria salvo? Não sei. Eu acho que não. Porque essa apagada nem com o almoçador de direção se resolve. Big tail Shima, Shima. Por que O projeto não é top speed. O... Grifo que ela tem, o torque é o conforto numa situação de cascalho, terra, garupa, peso, pá, motorzão, ultrapassagem, longas distâncias, cruzeiro confortável. Então, tem tudo isso que é agregado na Big Tail, que é sensacional. Só que é, quando a moto é boa em muitas coisas, ela não vai ser boa 100% em tudo. Aí você deixa para top speed, para speed. Ela é para isso, entendeu? É, assim como eu não vejo speed para viajar... <risos> Com a distância, Big Trail. entendeu que os caras vão ver, Speed não é para viajar, é para pau. mas Beleza, então cada moto no seu quadrado. Tá? É essa que é, a, que é a verdade. Senão você não tinha essa gama de vários modelos <risos> diferentes. Você tinha uma única só e ia fazendo um, um Transformer nela e já era. Beleza, filhinhos? Bom, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo aí. Motoca melhoras, irmão. Põe uma luveta. Luva é essencial para você não ficar trocando de pele. Né? Eu sei que já tá chegando o verão, você tá querendo tirar aquela casca do inverno. Mas vamos deixar a pele do jeito que tá, no luxinho. E já era. Então, espero que te ajude também, motoca a visualizar esse erro aí. E galera, quem acelera, não fica em cima de tartaruguinha. Viu o desnível, alivia a mão. E se começar a chimar, lembra que quem tá levando é a roda traseira. Então mantém e vai embora, não fica olhando para cá. Vai ali ó, sempre aquela dica de lei, eu vou, eu olho onde eu quero ir. E já era, beleza? Se inscreve se não é inscrito, ativa a sinaleta e tamo together até o próximo. Uau!